Quer atrair visitas todo dia para o seu site, dia após dia, sem erro? Então acompanha comigo. Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis, especialista em Marketing de Conteúdo e na série Marketing Hacks eu falo sobre pequenos hacks de marketing que você pode aplicar no seu negócio. Muita gente que chegou na internet nos últimos dois, três, quatro anos chegou numa fase em que as mídias sociais ganharam muita projeção em que todo mundo falava de conteúdo em mídia social, porque mídia social isso, mídia social aquilo. No meio desse período, a regra do jogo nas mídias sociais mudou um pouco. O Facebook foi diminuindo o alcance orgânico e a tendência dele é literalmente chegar a zero. Então, se você tem uma fanpage, que é um conteúdo considerado comercial dentro do Facebook, a tendência do seu alcance orgânico é tender a zero. Ou seja, você vai ter que pagar para exibir o seu conteúdo para as pessoas. Só quem tem perfis pessoais e publica conteúdo para os amigos ou para os seguidores, é que vai conseguir ter algum alcance. E ainda assim você está competindo pela atenção de outras pessoas. Quando você publica um conteúdo numa rede social, você tem um alcance de um determinado número de pessoas que te seguem. Quanto mais seguidores você tem, maior a tendência de você conseguir ter um alcance maior do seu conteúdo. Só que do lado de quem segue, quanto mais pessoas ele segue, menos conteúdo de cada um ele vai receber, o que é natural. Se você segue 20 pessoas, você consegue acompanhar de 20 a 40 postagens por dia. Se você segue 100 pessoas, o volume já vai chegar em 100 a 200 postagens por dia. A média de um usuário numa rede como o Facebook é de 170 amigos. O que significa que se cada um deles fizer em média duas postagens por dia, você teria 340 conteúdos diferentes para consumir, o que é humanamente impossível. A maior parte das pessoas não tem tempo de acompanhar tanta coisa. No meio desse contexto aí, desse embrólio todo, as marcas ainda entram publicando outros conteúdos pertinentes ao assunto delas. Então o que, que acontece? As redes sociais acabam tendo que diminuir ou direcionar esse alcance de acordo com os perfis mais populares e os perfis menos populares. Para você ter audiência e ter visitas todos os dias, você não pode depender da rede social porque a rede social nem sempre vai entregar o seu conteúdo para todo mundo. E aí muita gente acaba fazendo as pessoas irem pelo caminho errado, fazem você trocar de rede social. Então você vai para o Snapchat, depois você vai para o Periscope e depois você vai para lá e para lá e para lá e você fica migrando de rede social e tentando migrar os seus seguidores de um lugar para o outro sem estabelecer um relacionamento mais aprofundado com eles. O que é o caminho ideal? É você não depender só do canal social para atrair tráfego. Mais de 60% do tráfego da internet acontece em sites de busca, como o Google, o Bing, o Yahoo e até mesmo hoje em dia o YouTube. Já tem mais gente fazendo busca dentro do YouTube do que tem dentro do Yahoo e do Bing somados. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Imagina, por exemplo, que você quer aprender a trocar um pneu. Você vai procurar um post de um blog e ler um texto sobre como trocar um pneu, ou você vai assistir um vídeo ensinando a trocar um pneu. Você quer aprender a como afiar uma faca para fazer churrasco. Você vai procurar um post ou você vai procurar um vídeo? Imagine que você queira aprender a jogar um videogame. Você vai procurar um post ou um vídeo. Já deu para entender, né? Geralmente as pessoas vão procurar esse conteúdo utilizando um recurso de busca. E aí você consegue atrair visitas para o seu site se você estiver aparecendo nesses resultados de busca. Se for dentro do YouTube, você vai levar isso para dentro do seu canal e vai ganhar seguidores lá dentro. E toda vez que você publicar um vídeo, esse, o próprio YouTube vai avisar as pessoas que te seguem, que seguem o seu canal, que tem um vídeo novo. E se o seu vídeo gerar bastante engajamento, ou seja, as pessoas abrirem esse e-mail e clicarem para assistir o seu conteúdo, o YouTube vai entregar isso para cada vez mais pessoas. Só que ainda assim você não está gerando visitas para o seu site ou para o seu blog. É só o conteúdo que você faz para aparecer em resultado de busca que vai fazer com que você tenha visitas todos os dias, mesmo se você parar de fazer conteúdo. Eu já fiz vários testes nesse sentido e em algumas épocas eu publicava conteúdo todo dia, em outras épocas eu publicava conteúdo uma vez por semana, já teve épocas de fazer uma vez por mês... E já teve uma fase em que a gente ficou quatro meses sem publicar nenhum conteúdo em um determinado site. E sabe o que aconteceu com a visitação dele? Continuou subindo. Por quê? Porque o conteúdo que já tinha sido publicado continuava aparecendo no Google, continuava sendo recomendado pelas pessoas, continuava recebendo indicação, e o site entrega um conteúdo tão bom que as pessoas continuam voltando a ele. Mas também aconteceu uma coisa curiosa que é importante você saber. A gente perdeu visitas diretas que são aqueles visitantes que entram direto pela URL, né, pelo endereço do seu site, para ler as coisas novas que você está publicando. Como a gente passou um longo período sem publicar nada, as pessoas pararam de entrar no site diretamente. Então, o número de visitas orgânicas, né, visitas naturais que vinham de buscadores, continuaram crescendo, mas as visitas diretas de quem vinha para consumir o conteúdo começaram a decair gradualmente. E foi aí que a gente retomou as postagens, retomou o calendário de conteúdo, para não perder a visitação direta, que era um público extremamente fiel do site. Então, se você quer construir uma rede de conteúdo que atraia visitas para você todo dia, é importante, sim, que você publique conteúdo em redes sociais. Mas é fundamental que você otimize o seu conteúdo, que você pense cada conteúdo como parte de uma grande história, como parte de uma grande rede que vai fazer com que as pessoas continuem voltando para consumir indiquem para outras pessoas compartilhem o seu conteúdo e atraiam novas pessoas, mesmo para um conteúdo que você publicou um ano atrás. Essa é a única forma de você garantir que vai ter visitas todos os dias, independente de estar publicando conteúdo novo ou não. Essa é uma técnica de SEO aliada ao marketing de conteúdo, que são dois grandes aliados. Né? Você fazer um conteúdo bom e você otimizar esse conteúdo para que as pessoas o encontrem. E aí, se você ainda pega esse conteúdo bom e otimizado e divulga ele em redes sociais, você só vai fazer com que ele alcance mais e mais pessoas. Se você é um empreendedor digital e depende de visitas todos os dias para gerar leads e gerar conversões para o seu negócio, continue acompanhando essa série de vídeos. No Marketing Hacks, eu ensino pequenos hacks de marketing para você aplicar no seu negócio e ter mais resultados. Tá? Clica no botão vermelho aqui embaixo para se cadastrar no canal ou deixe o seu e-mail e o seu nome, e a gente vai te avisar por e-mail toda vez que sair um conteúdo novo. Eu sou Rafael Reis e até o próximo vídeo.